Muito bem meus amigos do Brasil, estamos uh, bom, chegando aí para mais um vídeo aqui no canal Vamos falar aí dessa renovação de contrato do Broekintense, ele que é, veio do Manchester City de Graça em 2020 E renovou o contrato aí por três temporadas, ele é um jogador bastante interessante e que pode ser aí o futuro do Borussia Dortmund aí nesse, nessa questão, né? Ele que o anúncio foi feito às 5h34 da manhã, horário de Brasília, 10h34 da manhã, horário uh, da Alemanha. Uh, jogador que tem aí 18 anos de idade, jogador extremamente inteligente, rápido, veloz. E que tem feito a diferença do Borussia Dortmund na sequência da temporada. Ele que saiu do banco para resolver a partida do, do jogo contra o Fraibor é um jogador que tem muita importância tecnicamente e estaticamente vamos ver o que, que pode se evoluir da equipe daqui para frente mas agora fica a grande questão o que será do Guinders a partir de, de agora aí nessa questão do, do campeonato só vai falar que o Borussia Dortmund venceu aí o Fraibor por 3 a 1 e essa é a classificação na Bundesliga ó, essa foi a rodada da segunda rodada e que teve aí o Freiburg perdendo pro por 3x1 no sábado tivemos o Hoffenheim ganhando do Morro por 3x2 o Werder Bremen empatou em 2x2 2 com o Stuttgart, o Leipzig empatou em 2x2 2 com o Colônia o Leverkusen perdeu para o Osborne em casa por 2x1 o Reta Berlin empatou em 1x1 com o Eindracht. Né, que foi. O Schalke empatou em 2x2 com o Borussia Mönchengladbach. Mais o União Berlin 0x0 e o Bayern venceu o Wolfsburg por 2x0. Essa aqui é a rodada do sábado. Lembrando que o Borussia Dortmund enfrenta o Werder Bremen às 10h30 da manhã no horário de Brasília. Para fechar, aqui a classificação do campeonato. E tem aí o Bayern com 6 pontos. O Dortmund está aqui ó. com 6 pontos. O Borussia Mönchengaribá tem 4, o Colônia tem 4, o União Berlim tem 4, mais 05 tem 4. Lembrando que na sexta-feira nós vamos falar muito deste velho Bremen também, principalmente que é um adversário dessas. deste sábado, na sexta-feira, nosso pré-jogo. É, ele que está na décima posição no campeonato. Certo, garotinho? Um abraço para vocês aí. Valeu!